Só trago a decepção, só falta de fé em mim, é minha maior inspiração Pisei muito no sapatinho, a ah, máximo respeito Hoje eu tô com as letras mais brutas, vai ser dois pés no seu peito Dois, dois brancos e um preto, dois punch e um kick, ambos um espancando Cair, só que hoje você cai naquele pique você sabe que eu vou matando e eu causo a sua dor Você vai cair, pique Alexandre e Imperador Mas calma aí que eu vou mandando no detalhe Vai estar tá em Roma Calma aí que eu vou mandando que eu te mato Daqui até a minha goma Calma aí que você sabe que eu vou mandando naquele pique Que hoje eu te mato com satisfação, Caí Mas calma aí que você tá capeta do Corinthians E hoje você não brinca Olha só, que eu chego sem dó Vou te achar e você vai virar fofó É isso então Falou do corigão, Caíque Onde você não deixava Caíque na voz, 30 segundos Vamos que vamos, DJ Uou, uh, uou, uh, uou, uh, uh. Esse Odell na minha frente, com certeza ele não vai aguentar Sabe de nada, inocente, cê causa minha dor Mas eu sou corintiano, maloqueiro e sofredor Então na rua nada, então cê pode vá. Falou do meu time, vou ter que te espancar Esse Odell Dele, que na rima tô à toa Tipo o grito do timão, só dá lhe rima boa é, Então vou ter pegar meu aliado, sabe que agora tá tudo esquematizado você pode ir pra parceiro, você é um vacilão Igual o Defidelis, tem um plano para te botar no chão uh. Uh. Primeiro round foi para conta, Kaique terminou Kaique volta, 30 segundos DJ Fala Pode vá, eu chego te matando. Soldado bom, se eu cair, caiu atirando. Enquanto você, aqui nem veio me se eu te derrubar, você é um bosta Se cair, você cai sangrando Ó, uh, Então, você tá ligado, já tá osso Eu vi que já tem uma marca aqui no seu pescoço Tá ligado, parceiro? Você é vacilão, Foi aqui das antigas Você dormiu com o ponte do tigrão Qual que é a parada? Você vem me explicar Eu mando a rima boa pra você raciocinar A linha de raciocínio que vai te botar no chão Pois eu causo seu declínio Você é só um vacilão O louco E aí, Derry? vai deixar, pai? 30 segundos pra você responder tudo que ele falou em altíssimo nível vai que vai, DJ. O bagulho fica doido, cê falou no meu pescoço pode pai. E essas duas correntes é pra te enforcar. Caralho, cê sabe que eu vou mandando e hoje eu dou o seu trabalho. Eu vou mandando no freestyle e eu não brinco. A única coisa que eu consegui parar foi no seu brinco. Mas calma aí, cê falou do Corinthians, é só um caminho. Então hoje vocês vão ficar no cheirinho. Parça, olha só que eu vou mandar. Tá ligado, moleque? É o jogo do Corinthians, você vai passar estresse. Ó, eu vou mandando no pistola de improviso, é isso que eu aviso, você vai ficar no pó.